E aí, gente verde, você quer saber de um amuleto que vai te ajudar a equilibrar, a proteger seu corpo, sua mente e seu espírito? Então conheça agora essa planta que vai te ajudar a limpar a sua aura na hora, 24 horas por dia, e equilibrar todos os seus chakras, é isso mesmo. <música> E hoje, né, antes da gente começar nesse conteúdo, quero me apresentar. Meu nome é Luiz Mourão, para quem não me conhece, sou professor de fita energética aqui na Luz da Serra. E a gente vai falar hoje sobre como a canela, ou canela, dependendo da sua pronúncia, pode te ajudar no seu dia a dia. Canela. Essa aqui tá bem fresquinha, vontade de ferver um leite e colocar isso aqui para tomar, tá gostoso. A canela ela vai te ajudar, ela é um vegetal condutor. O um vegetal condutor pela fita energética é um vegetal que ajuda a preparar o nosso campo energético para que a energia das plantas consiga atuar, consiga manifestar o equilíbrio que a gente gostaria de ter no nosso campo energético. Por que no campo energético? Porque quando a nossa energia está equilibrada, a nossa aura está limpa, os nossos chakras estão em equilíbrio, as nossas glândulas endócrinas elas trabalham em equilíbrio também então as nossas glândulas endócrinas trabalhando em equilíbrio nosso corpo produz saúde nosso corpo vive em equilíbrio também agora se a nossa aura tá cheia de problema preocupação rancor angústia ódio culpa remorso né tudo aquilo negativo tudo né, que você imaginar, os nossos chakras se desvitalizam. Se o chakra fica desvitalizado, a glândula endócrina fica desvitalizada, os hormônios são produzidos de forma desequilibrada e daí a doença se manifesta no nosso corpo físico. É o que eu chamo de linha da doença. Onde a canela entra nisso? Na nossa, no nosso campo energético, antes de só chegar e toma aqui energia, faz alguma coisa. Toma aqui, corpo, essa energia. A canela, ela abre o nosso campo, ela prepara, é como se a canela do nossa energia falasse assim, olha, Energia da fulana, energia do Gustavo, energia do Luiz, energia da Nath. É, a gente vai receber uma energia dos vegetais puros. O nivelador vai estar aqui também para ajustar a frequência de tudo, fazer uma média para todo mundo se conversar. E a, a canela, né, o vegetal condutor está falando, beleza? A gente vai ter um processo de cura, a gente vai passar por um processo de equilíbrio, beleza? Beleza? Beleza? Beleza? O condutor, ele traz, ele abre a porta da nossa energia para que os vegetais puros, as outras plantas da fitoenergética façam o trabalho delas e nos ajude no campo sutil para que daí a gente gere saúde no corpo físico, tá? Então, se você não sabia, a fitoenergética ela tem essa capacidade né, de gerar saúde, de tratar e resolver problemas, até mesmo quando o problema ainda não se manifestou no corpo físico. Então isso é muito legal porque a gente pode estar tá bem e se manter bem, ao contrário de quando a gente vai no médico, num profissional da saúde, né? A gente só vai porque a gente está mal. A fita energética ela permite que a gente esteja bem e se mantenha bem. E daí eu quero saber, você já sabia da fita energética, já sabia sobre o poder das plantas? Se você já conhecia o poder oculto das ervas e como ele pode te ajudar na sua vida, coloca aqui nos comentários aquela hashtag nossa, hashtag sou gente verde, porque daí a gente fica feliz de ter cada vez mais recrutas da fita compartilhando, né, distribuindo esse, essa boa nova do reino vegetal e ajudando todo mundo cada vez mais e melhor. Então, como eu falei, a, a canela ela é um vegetal condutor, e prepara né, o nosso corpo para receber a, o equilíbrio das outras plantas. Então, a canela, você pode usar ela em lasca, que nem eu estou mostrando aqui, pode usar em pó, que é essa lasca aqui moída, pode usar a flor ou a folha da árvore da canela, desidratada ou seca. Então, a planta canela, ela vai ser canela da raiz até a ponta da folha. Então, em qualquer parte da planta, você pode extrair uma amostra mais planta, mais canela, não quer dizer mais profundidade e mais energia, né? A energia da canela já vai estar presente. Então, a planta ela já carrega esse traço, o DNA da planta traz a energia dela. E a canela, na fita energética, né, ela ajuda a eliminar a frieza e a insensibilidade, a falta de sentimentos e a falta de crença e ajuda também a eliminar a ingratidão, a birra e a rebeldia. E esse último efeito da canela que eu vou falar agora é o meu preferido, por isso que ela está no meu time de plantas. A canela, ela traz um sentimento de unidade com o um criador maior e cria uma proteção espiritual. Então, como o vegetal condutor ele tem a capacidade de agir em todos os nossos chakras, ele prepara todos os chakras para a gente receber a energia dos vegetais puros, é, quando a gente implementa, quando a gente usa o vegetal condutor no nosso dia a dia, na nossa rotina, uh, o nosso, a nossa energia ela se abre, ela se prepara e não só a gente recebe esse efeito, como também a canela tem a própria energia dela que nos ajuda a né, viver mais feliz, de uma forma mais estabilizada, mais equilibrada com os chakras também equilibrados. E daí como é que você faz para né, incluir a canela na sua rotina? Então, obviamente você precisa de canela, né Vou tirar essa lasquinha aqui, não necessariamente você precisa de um pedaço grande ou um pedaço pequeno. Vai depender do seu gosto, vai depender de como você quiser usar das opções que eu vou te dar. Isso aqui está bem no formatinho de coração. Essa lasquinha, ó. Bem no formatinho de coração. Peguei dois pedaços grandes, ou pegar um pequeno aqui. Como é que você vai colocar a canela na sua rotina? É bem simples. Primeiro, você vai energizar ela quanto ao verde prato, pelo método da técnica mãe. Depois, o né, que, que é o verde e prata? Do coração vem a luz verde, do topo da cabeça vai o prato. volta o prato, vem o verde, volta o verde vai o prato e isso fica oscilando até essa energia se estabilizar na canela. Uma vez energizada a canela, você vai dar de presente, você vai usar para você colocando na carteira, colocando na bolsa, colocando no bolso da calça jeans, na calça jeans à direita... Tem um bolsinho pequenininho, né, onde a gente coloca a mão, tem o um bolso que a gente coloca a mão. E tem um bolsinho menorzinho, onde muita gente, muitas pessoas podem colocar a chave do carro, por exemplo. Pega o pau da canela, a lasca e coloca lá. O que, que você vai fazer? Você vai pegar a canela, né, de preferência em lasca, porque daí você consegue sentir ela, você consegue uh, guardar ela, é né, mais resistente, né. O pó, ele pode voar, o pó, ele pode se espalhar, pode sujar, pode manchar, pode vazar de um tecidinho que você colocar. Alasca lasca não, é, então você coloca e leva essa canela energizada durante né, um dia. O que, que você vai fazer? Vai pegar sete pedacinhos de canela e para cada dia que você for andando você vai trocando. Então aqui eu peguei três pedacinhos, vou pegar mais quatro, sete pedaços de canela, um para cada dia. Hoje eu vou energizar esse aqui e vou colocar comigo. Amanhã descarto esse no lixo comum, pego esse aqui, energizo levo comigo durante um dia. No terceiro dia, tiro o segundo, pego o terceiro e vou repetindo o processo durante sete dias para levar a canela comigo. Beleza? Uma coisa que muitas pessoas confundem é o efeito da canela para prosperidade. Quero te dizer que já tem vídeo nosso aqui no canal sobre se soprar a canela no primeiro dia do mês funciona. Vou pedir para a edição colocar o link aqui abaixo para você assistir esse vídeo. E lembra sempre, né, se você assistiu esse vídeo, se você gostou, manda para quem está precisando de canela, de proteção divina, de equilíbrio, acabar com birra e rebeldia, e a gente vai se vendo por aí no próximo vídeo nosso, tá bom? Assiste o vídeo da canela soprada no primeiro do mês, tá aqui abaixo na descrição, um beijo no seu coração, muita luz e até mais!